Uh, uh, uh. Eu amo vocês, caras. Sans, você bebeu te É claro que eu te amo, Groobie. Hey, Ei, não é Você quer saber de uma coisa? Eu amo você. E você. E vou... Não, você não, Bob. Eu te odeio. <risos> Senhor Deus, eu quero somente um amigo, um anjo, o anjo mais bonzinho que o senhor tiver. Quack.